Oi gente, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo do meu canal, Sapato pelo Mundo e hoje eu estou aqui com esse tanto de cana de açúcar que o Zima mandou segurar e nós conseguimos uma, um engenho é, manual de cana de açúcar então a gente vai mostrar pra vocês hoje no vídeo é, como que a gente tira o suco é, pra quem aí da Dinamarca, né, nunca viu, é, nunca viu essa máquina ou nunca viu caldo de a cana, né, a gente vai fazer um caldo de cana hoje pra vocês. Então já cuide esse vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito e vou mostrar pra vocês aqui o nosso caldo de cana. Esse aqui é bem grande o, o, a cana, então a gente cortou ela no meio para ficar mais fácil de girar, porque é um pouco duro, né? Porque é manual. Então a gente vai começar com um bem fininho, eu vou tentar primeiro e depois assim não vai. Esse aqui a gente pegou emprestado, esse negócio, esse engenho, então ele não tá fixo no chão, então ele teria que estar tá fixo para ficar melhor. Então a gente vai segurar para ficar mais fácil de girar. Colocar uma cadeira aqui vai ficar mais fácil. Gente, o Simão gosta muito de caldo de cana. Ele acabou conseguindo é, emprestar dessa máquina. A gente conseguiu aí com um homem que mora aqui em Peruíbe. E agora a gente tem cana todo dia. Então, você gira aqui, ó. E aí vai extraindo o suco. Da cana, não tá tão difícil, não. porque essa cana aqui dá bem molinha, gente, eu aqui, gente. gente. O caldo de cana eu tava lendo, ele é muito saudável, então, ele é bom pra várias coisas. Pra dor de garganta, eu ouvi dizer que é bom. Se você tá com dor de garganta, é bom. Agora tá duro é bom quando está com dor de garganta é você tomar é bom também para quem está com prisão de ventre né que aí dá uma ajudada o negócio ai, ai, ai. o negócio né sair como eu depois do parto é, muita dificuldade de ir no banheiro então cobre de cana tá ajudando e... Quem faz isso é o Simon, mas eu tô fazendo pra mostrar pra vocês, que não é tão difícil. O Simon botou óleo aqui, tá ajudando e depois, ó, é o Sim. Olha o espera. É, óleo de comida, de cozinha, né? Geralmente a gente compra o carro de cana, né? É muito mais fácil. Assim. Mas aqui a gente comprou essa cana para moer num senhor também que estava junto com o cara que é dono dessa marca daqui e meu tio Beto, ele deu umas mudas de, de cana por cima e a gente plantou ali e a gente tem ali as, as canas que estão crescendo no jardim Acho que da próxima vez que a gente vier para o Brasil Vai ter é, cana ali, bastante cana. O neném tá ali. Esperando o tetê dele. Quer é o caldo de cana dele. Eu tenho é o caldo de cana dele. Perfeito. Sim, eu quero o meu tetê. Eu quero o meu tetê dele. Perfecto. Cima o cortou ela no meio para ficar mais fácil, né? De moer e ela está sendo bastante fruta a gente coloca limão tem gente que coloca amacaxi, maracujá tem gente que coloca o que quiser né? a gente coloca geralmente limão o Cima gosta com limão e eu também A última, mãe pega um copo lá, um copo, caneta um copo para beber. Vou tomar só um pouquinho que eu quero com gelo e limão, mas é assim. O suco, a jarra aqui, ó. Ah, foram três, foram três, é... três cabinhos de de cana e deu tudo isso deu um litro eu acho e eu vou tomar para vocês verem wow is very sweet this one is more sweet than yesterday tá bom com gelo e limão vai ficar bem melhor é isso gente você gostou desse vídeo já deixa um like gostou do caldo de cana se você tá com saudade do caldo de cana vem pro Brasil e tome caldo de cana com pastel Beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!